Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal games GamesDanny, eu sou o deni seja muito bem-vindo E galera, o seguinte, bom, hoje a gente vai falar sobre a nova DLC de GTA V, mano A gente vai falar sobre ela e a gente vai comprar alguns itens que tem nela, beleza? Bom, vamos aqui então, vou puxar o celular, galera Vamos entrar na internet, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho para todos, hein galera? E comentar aqui embaixo o que você tá achando do vídeo, beleza? Bom, vamos aqui então... Ah, deixa eu vir em viagem, transporte... Isso, é na Doctease Bom, a gente vai comprar o um iate de 4 milhões e 200, galera Bom, deixa eu vir aqui nesse super iate fantástico Olha só Deixa eu escolher o iate aqui, ó O Aquarius 5 milhões Órion 4 milhões Ah, vou pegar o Aquarius, né? Bem gasto mesmo Vem com alto jet ski Uma lancha Nossa senhora Galera, o que, que vocês acharam disso, mano? Olha só esse iate, velho Cê é louco, cachorreira que da hora. Vou comprar ele, vou comprar ele. Demorou. Vamos comprar. A grana a gente tem mesmo, então. Vamos colocar um acabamento dourado aqui, ó. No, olha só. Ficou top, hein? A cor da iluminação. Vou deixar azul, né? A parte de fora dele. Deixa eu ver aqui Ah, deixar um ouro aqui, ó Ficou da hora, gostei Escolha a pintura Ah Cara, deixa eu ver Nossa, as pinturas são muito feias Todas elas Cara, ah, acho que o mais bonito é esse branco aqui mesmo Bandeira, vamos colocar a bandeira do Brasil, né, cara? Com certeza. Nome, vamos escol escolher o nome aqui, ó. Yacht do The Dark. The Darkness. Nosso nome de guerra, né, parça? The Darkness. Vamos colocar aqui, ó. The Darkness. Guinness. Olha só, hein, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Não, o D tem que ser maiúsculo, né, cara? Pra colocar um... Respeito. Yacht do the Darkness. Próximo. 6.639.500 dólares. Comprar agora. Acabamos de comprar. A nossa receita caiu para 25 milhões. Ainda temos muita grana. Ixi. O IAT está disponível, galera. Bom, uma das partes da DLC é isso: tem missões no IAT, pessoal. Beleza? Agora dá para fazer algumas missões no IAT. Vamos na Legendaire Que é onde tem os carros mais da hora Bom, eu vou comprar esse Lampa t aqui De 2.310.000 Vou colocar ele na cor azul Que eu gosto do azul, né? Eu vou colocar ele na oficina da arena Beleza, já comprei ele Agora a gente vai comprar mais um outro. Opa! Vem aqui no agendar. E esse também: um vetro coquete D10. Vou comprar esse carro também, gostei muito dele. O design dele é muito da hora. Encomendar. Vou colocar na oficina da arena que a gente vai fazer melhorias. Galera, olha só esse carro, mano. Olha que da hora! Cara, muito bonito ele, hein? Muito da hora, hein? Gostei, velho. Olha isso. O azulzinho, ele ficou da hora. A gente vai pegar e vai até a Los Santos. Vamos ver como é que esse carro anda. Eu poderia modificar aqui. Eu poderia modificar direto na arena, mas eu não quero, galera. Olha só esse vidro, cara. Ficou muito fera, mano. Deixa eu ver aqui. ó Tem uma Los Santos, não é uma BEME. Eu quero ir na Los Santos Aqui ó, tem uma Los Santos aqui perto Demorou, vamos lá então Nessa Los Santos Tá bem próximo, um quilômetro Pô, ele não é um carro Tão veloz assim O tirante é muito Mais veloz que ele E bem mais bonito Mas é um carro da hora Assim cara, eu gostei até dele Achei ele bem bonito na real, tá ligado? Esse vidro dele deu um realce no estilo do carro, mano. Olha o cano de escape atrás, cara. Que da hora. Esses detalhes são muito massa, tá ligado? Eu não sei que carro ele se, ele se parece na vida real, mano. Mas eu achei um carro muito da hora ele. Deixa eu entrar aqui. Opa, opa, passei, passei, passei, passei que tá na entrada, olha só a roda que massa a roda original dele velho. a gente vai entrar aqui então vamos ver o que, que a gente consegue modificar nesse carro lâmpada de Tigon super ele é um carro super também bom, vamos consertar o carro blindagem deixa eu colocar 60% porque eu não tenho liberado 80% freios vou colocar freio esportivo para-choques dianteiro, olha só que da hora! Splinter Performance. Cara, esse eu achei mais da hora, velho. Bom, galera, será que é esse? Ou será que é esse? Comenta aí embaixo qual o para-choque você acha que eu devo colocar. Eu vou escolher esse daqui, mano. Mas comenta aí se você acha que eu fiz uma boa escolha. Vem aqui para-choque traseiro Porra, os para-choque traseiro Tá da hora, mano É louco Olha que massa Vou Colocar esse, né Motor, colocar melhoria 3 Escapamento Olha que massa, velho Ah, deixa a original a original tá mais da hora Explosivos Bomba remota Eu não vou colocar explosivo Usina, padrão Veluzes, faróis Xenonzinho Tá ah, Beleza Estampa Ah, cara, não sei se Se adianta colocar estampa Eu acho que vai ficar muito baiano Talvez essa lista é no meio aqui O que vocês acham, pessoal? Vou colocar, mano Eu acho que essa lista aqui ficou da hora Prevenção Cobertura total Botar segurado Placa Colocar uma placa preta Pintura cor primária cromada Ganhar mais 44 corridas Pra liberar essa cor Nossa, mas é muito bandido essa cor Nossa senhora Filhão Clássico Cara Azul meia noite, gostei secundária Clássico Cara, deixa eu ver que que dá pra mim colocar aqui Que não fique muito estranho ah, Esse marrom branqueado Acho que ficou da hora Eu não tenho comando Então não vou colocar Saia original Ah, nem tem muita diferença Sem saia, não vou colocar saia não Spoiler também Ah, não vou colocar spoiler Adesivos de para-brisa não também não vou colocar adesivo Suspensão. Vou colocar essa bem baixa. Tração. Tra tra transmissão, no caso, turbo. Nenhum. Ganhar é, 14 corridas para liberar turbo Foda. Essa ainda ficou da hora, mano. Vou deixar essa roda aqui. Fechou. Ah, colocar esse fumê intermediário. Cara, eu acho que ficou da hora, hein? O que vocês acharam, galera? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse carro, mano. Galera, mas o um vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui, beleza? A gente fez essa modificação aqui no carro. Bom, a gente já já comprou três itens aí da nova DLC, galera. Bom, compramos o iat para poder fazer as novas missões, compramos esse carro aqui e aquele outro que eu também não lembro o nome. A gente já alterou esse carro aqui então. Eu acho que por hoje deu, né, cara? Já são quase 20 minutos de vídeo aí. Então, acho que tá bom. Se você curtiu essa DLC, mano, se inscreva no canal aí. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando do vídeo, beleza? E me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, família, beleza? E não se esqueça, hein, galera? Deixa seu like e se inscreva no canal. Eu vou indo nessa, então, valeu pela sua presença. Até mais. Fui!